Salve, salve, Seus Mão de Ouro, que é o um narrador gostosão, trazendo novidades. O vídeo de hoje é sobre a nova Honda CBR 600RR que passou por uma boa renovação no visual e no motor. Com isso, a máquina ficou mais moderna, muito mais bonita e muito mais potente também. Ou seja, tudo de bom, daquele jeito que a gente gosta, né, Não, Seus Mão de Ouro? Veja. Começando com o novo visual mais agressivo e muito mais bonito também graças ao seu novo farol duplo em LED. Logo abaixo está suas asinhas aerodinâmicas e sim, não tem como negar, essa nova geração da CBR600RR da dona Honda está muito bonita. Eu gostei muito. Parabéns, a dona Honda acertou no visual da motoca. Outra novidade muito interessante está na eletrônica embarcada do modelo. Essa nova geração ganhou um novo acelerador eletrônico e uma nova plataforma inicial IMU com 5 eixos. Com ela veio controle de tração, ABS em curvas, sistema anti-empinadas para ajudar nas arrancadas, ajuste do freio motor e 5 modos de pilotagem. Isso, além de deixar a máquina mais segura, deixou ela também muito mais moderna que a geração anterior. E quem comprar, pode equipar a cbr 600 rr com kick shifter e sobre o motorzão esse tá tudo de bom são quatro cilindros em linha 16 válvulas 599 cilindradas com sistema de arrefecimento líquido a potência máxima é de até 121 cavalos nos 14.000 rpm com torque máximo sendo de 6,5 kg nos 11.500 giros a transmissão adivinha de 6 velocidades com a embreagem assistida e deslizante e tem mais novidade não acabou a cbr 600 rr ainda ganhou um novo painel digital com a tela em tft e ela ainda tem o um sistema de iluminação full-led que todo mundo gosta e pesa 194 quilos fala para mim seus bons de ouro gostaram ou não da nova Honda cbr 600 rr uma pena que esse modelo só é vendido no japão mas eu tenho que dizer que essa máquina seria perfeita aqui para o nosso Brasilzão. Já sabe, né, seu de Ouro? Comenta aí. E quem gostou do vídeo e da informação, deixa aquele like para fortalecer. Dá essa hora, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para geral. Vou ficando por aqui. Fui Vral, obrigado de nada. Nós estamos juntos. Até o próximo vídeo. Não, não, não, não, não, não. Fui, é nós. Pá, pum, a moleque.